Felinhos, enfim, o Test Ride BMW S1000RR no Templo. Se você não assistiu o vídeo que eu fiz de apresentação com o Cezana, o link tá aqui. Vou deixar no final desse vídeo também. Lá a gente fala as principais mudanças, ficha técnica, etc. Agora é feeling. Vou subir na moto e eu já volto. algumas coisas, primeiro, andei com a calibragem original segundo, o câmbio está padrão você tem que pensar para não errar é a marcha e a moto superior mais cheia, ela acaba sendo um pouco mais rápida, porém conta com a aerodinâmica da moto tanto da parte das carenagens com a nova a asa ali que é uma alma fixa na carenagem quanto as suspensões também e até mesmo o chassi que é uma mudança mas, pontuando o que mudou em relação à antiga na versão premium que é minha Escapamento a Karkovic, a bolha mais alta, a asa que faz parte agora da carenagem e o slide assistant control, que é o U Sair da moto de traseira, essas são as principais mudanças em relação a ti, lógico, 210 cavalos, ganhou 3 a mais, 197 quilos, então uma relação quase 1 um para 1, um. se a gente colocar, são 16,5 de tanque, então chega muito próximo do luxo máximo, beleza? É. Um um pouco melhor aqui desse ambiente, não sei. Mas, ó, o entre-eixo, 16mm para trás, coroa 45, manteve-se a relação. Está com um fôlego diferente da antiga, então, como ela vem dos oito para cima crescendo forte, é interessante que você tenha algo mais estabilizado de ré E outra, você consegue inclusive uma sutileza no como ela atravessa no slide. E isso é bom porque ajuda a própria eletrônica, ele acaba sendo um freio inteligente e se você sobrecarregar aqui sem querer pá ela mesmo vai aliviar para manter aonde está programado ali e aí dentro da eletrônica junto com a posição do acelerador, a borboleta, controle de tração, o freio traseiro, ela vai garantir que a moto continue caminhando para frente, parando, estabilizada, sem que ela venha chicotando, quicando, é, tirando a atenção do piloto para onde ele tem que ir e ficar esperando a roda traseira se acalmar para poder tomar uma decisão. Então ficou mais fácil a plotagem geralmente aqui, só que em contrapartida, quando você também tem esse aumento, você deixa ela um pouco mais lenta de transição, então é notório no S e saindo laranja S, Pieninho, pico de pato, tá mais lenta nas transições que o modelo anterior, é pouco, mas está, só que isso é compensado pelo ganho do motor, então o fôlego está diferente em alta, embaixo ele está um pouco mais tranquilo, até 4,5 RPM. No meio ele já vem ganhando e aí passou dos 8, o do seu limite ele quer ir para cima. Em relação à asa, ela aponta a moto para baixo, deixa a moto olhando para o chão para que seja mais eficiente a frenagem. Olha que eu andei, como eu falei, bem cheio, então a moto tem que continuar caminhando e ela estava mirando para baixo. Então, Cara, bom, muito, muito positivo aí nessa parte da aerodinâmica. A bolha também, eu encaixei sensacional ali. O capacetinho ficou certinho para não ficar vibrando nem nada. Então eu encaixei legal aqui também posição piloto no meu, é, para mim estatura ficou confortável. Os freios. Eu consigo dosar bacana na bomba também. São três voltas, né, filho? Então, nessas três voltas, foi tudo perfeito. Mas eu tenho uma memória da antiga. E as que eu já andei, não vejo o freio baixar. Eu vejo ele estabilizar. Então, isso é bem interessante. A questão da roda, esse aqui é um alumínio forjado. E a fixação do disco é diferente, tá? Na outra, que é a Premium, aqui é aberta. E, filhos, é o seguinte. Em relação ao painel... Mexer, continua sendo assim, da mesma forma do antigo aqui, os ajustes, tá? E a facilidade é igual, quem já tinha o um modelo anterior a esse, não vai ter dificuldade para se acertar nesse modelo aqui. É. Agora, quem sai da ser melhor para vir para cá, aí vai ter que fazer uma estudada, tal, para poder acertar. Eu consegui um acerto bem legal de suspensão dessa moto, aqui onde ele lá fora, não vai dar para mostrar, mas consegui uma conversa muito bacana, então você tem muito ajuste, belírio para acertar, que é uma coisa que eu gosto e de deixar ela com a sua digital. Então, isso eu acho que é um ponto muito positivo, e tanto nessa aqui você tem, na antiga você já tinha, mas parece que o feeling dessa suspensão está um pouco mais interessante, está recalibrado, então está legal. E é isso, filhos! Então, continua sendo o luxo que já é, com as melhorias. Eu acredito que a principal diferença que você vai sentir é a transição e o fôlego do motor, então um compensando o outro, mas que no final, quem gosta do um tail break trabalhando na geometria, vai se encaixar melhor aqui e vai ter uma facilidade gigante na hora que você se acostumar, porque quando ele não tem uma agressividade agora muito baixa, você consegue vir com o acelerador já ganhando e vem crescendo uma coisa uniforme com o curso estabilizado, beleza Pneus? Então o espero que vocês ter gostado e agora o próximo vídeo, você não tem nenhuma reclamação para fazer? Tenho, é... não é minha, não consigo comprar ainda e gostaria de ter condições de comprar uma dessas.